Arrancar com o Vasco, esta é aquela rubrica que eu gosto sempre Porque não percebo nada destas coisas, né? De, destas tecnologias Venho para aqui falar com o Vasco e, e sinto que ainda percebo muito menos Mas é, mas é sempre, sempre bom perceber. Sempre a evoluir exatamente. É, sempre. Beijinho E esta área, especialmente a do Instagram, que tens utilizado Sim, muito bem recentemente tenho. Está em constante mudança Pois é isto, é, isto é muita coisa para acompanhar. Você está sempre a acompanhar, exatamente. Mas o mais importante é publicar conteúdos interessantes, interessantes. Para, isso, para chegar à audiência sim. e é, é o mais importante. Sim, isso é o mais é mesmo importante. Mesmo. Nós hoje vamos falar sobre o teu novo livro. É verdade. Portanto, este é o novo livro, Martim Digital, Digital 360. Uhum. Uh, a primeira edição foi publicada em 2014, portanto já lá vão três anos e tal. Uh, o livro agora ficou um bocadinho mais gordinho, tem mais de 200 páginas. Portanto, outro tinha 300 e tal, agora este tem 550, portanto... Uh, tem novos capítulos, o, o livro ficou mais aprofundado, uhum. uh, sem ficar mais complicado, porque ele ficou até mais visual. Então, se experimentares folhear, vais ver que, por exemplo, tem muitos esquemas, tem tabelas, tem estas Sim, caixinhas, por, um... por exemplo, tem uhum. estas caixas que, com, com questões frequentes, tem este checklist no final. Por exemplo, alguém acaba de ler o capítulo, neste caso, de uh, Loja Online, online. então tem uma checklist para implementar uma Loja Online, um plano de ação. Tem, está bastante ilustrado. E depois tem várias caixas de chamada com questões frequentes, com dicas e com dicas avançadas. Portanto, dá para três tipos de público. Quem está a começar do zero, tem aquelas questões frequentes que, da minha experiência nas formações, eu sei que as pessoas vão fazer e que vão ter aquela questão. Já está aí, assinalada, até para lerem na diagonal, para não terem que ler o livro todo, podem começar por aí. Depois tem as questões, tem caixas... Portanto, a inicial é a FAC, a STOP é as intermédias, para um público que já trabalha, mas quer uma dica um bocadinho mais à frente. Depois tem as dicas PRO, para um público mais avançado, que irá aprofundar, portanto, dá para os três níveis de público. Depois também tem estas imagens, como estás a ver aqui, é chamo-lhe o framework, é um esquema que resume é assim? o, o, todo o capítulo, para visualmente eu perceber esse assunto. Por exemplo, um diretor de uma empresa, se calhar pode não ter tempo de ler o capítulo todo, mas pode perceber o que é que esta ferramenta faz, neste caso o Instagram para poder passar à sua equipa uh, o que é que pode ser feito. Quantos tempos demoram a fazer este livro? Mil horas de trabalho. Ah! Falar Mil sim, horas? Sim, sim, sim. Mil, 960 horas, mais ou menos. Sim, mil horas de trabalho, sim. É um trabalho monstruoso, portanto, ah. é, é mesmo muito grande nesta área, especialmente que está em constante mudança, e, e tudo tem que ser validado de estado. Tudo o que está aí foi experimentado, foi colocado em prática, da minha experiência diária, e foi tudo validado, e foi depois sistematizado nesse formato de livro. Tem 18 capítulos. Uhum. Uh, Vamos, Vamos aqui, ó cada um deles. Oh, eu até posso ter aqui uma, uma imagem, Luís, se calhar consegue passar. Também uma imagem uhum. que tem os principais capítulos, que são as principais áreas que compõem o marketing digital. Então, quando alguém pensa em implementar o marketing digital, a primeira coisa é deve definir uma estratégia, como em qualquer negócio, como, como em tudo, não é? Definir a estratégia. E há um capítulo de estratégia muito bem definido. Uhum. Aliás, o índice está muito detalhado, Estamos precisamente para conseguirmos uh, que funciona como um livro de consulta. Uhum. Também. Não tem necessariamente que o ler todo, pode ser de consulta. Tem um capítulo web, introdução por exemplo, a, a, a utilização dos domínios, do alojamento e aspectos de concessão na web. Mobile marketing, ou utilização, se, seja da adaptação do website e de todos os conteúdos para mobile, como aplicações e outras tecnologias mobile. Tem a, a criação do website, que website. é fundamental, é base, o blog, uhum. muito agora na, moda, está muito na não, moda, não passou de moda, Sei. desde os inícios de 2000 está cada vez mais na moda, a loja online, as landing pages, são páginas de conversão. Mesmo a loja online também está na moda, muito o muito importante, muito, muito, sim, muito, não é? sim, e é importante termos uma loja e não, e não termos uma loja só no Facebook ou no Instagram, que agora até anunciou sim. que é possível vender diretamente. Devemos usar isso, mas ter uma loja própria, online, onde eu controlo a plataforma e os dados. isso é importante. E há formas até relativamente simples de se fazer, e há as mais uh, profissionais. O email marketing, continua a ser importante, o email marketing. O Facebook, incontornável. O YouTube, o Instagram, social media e outras redes sociais. Achas que o Facebook é assim tão incontornável? Ah, é, é uma boa pergunta neste momento. <risos> <risos> é uma boa pergunta. Estamos numa fase um bocadinho mais conturbada. É a maior rede social do mundo, não há como negar, 2.2 mil milhões. Uh, acontece é que já estava a acontecer o fenómeno de muita gente ir para o Instagram. Se calhar usas mais Instagram que Facebook. Muito mais. Muito mais sim, isso está a acontecer com muita gente, especialmente quem trabalha com, com conteúdos mais visuais. E por isso é que quem estiver no Facebook tem que estar também no Instagram, Instagram, em quase todas as atividades. Ou seja, estar só no Facebook não chega. Não estar no Facebook também é um bocadinho estranho, para, pelo menos para negócios. Não é? Se calhar uh, para outro tipo de negócios pode estar só no Instagram, mas para a maioria dos negócios, portanto, generalistas, uh, estar no Facebook é importante, é importante. porque ele ainda é onde estão as massas, apesar do que está a passar da, de, dos dados, não é? de, de, de al algumas questões de privacidade, ainda é a maior rede social e, portanto, temos que saber como é que eu tenho que lá estar e como é que eu devo investir em anúncios, que é importante, tem que se investir sim, é em Facebook e no Instagram. Depois, tu explicas isso tudo? Tudo, sim, e, e exatamente. Social media, que são outras redes sociais, criar conteúdos, imagem, etc. criar vídeo direto, uhum. otimização para motores de pesquisa, investir em anúncios no Google, uh, estatísticas e depois ferramentas de produtividade. São os 18 capítulos que compõem muito trabalho Sim, muito trabalho este livro. Muito Sim. Pode ser uh, lido por uh, portanto, por uma área em específico ou então há pessoas que gostam de ler todo. Ou seja, se eu ler o teu livro, vou ficar excelente. Nesta, nestas coisas uh, Pelo menos vais ficar a dominar mais um o <risos> tema, sim, sim. Mas vai depender Maravilha. se vai se vais colocar em prática ou não. Pois, também é verdade, também é verdade. Se calhar sim. não necessitava de ler sim. o livro todo, não é? Para, para aquilo que uso. Depois, este esquema que temos aqui, que é a próxima imagem que, que está ali nos uhum. slides, eh, organiza também ajuda, é, um, é, um, é uma... para ajudar a implementar uma estratégia digital, parece aqui um conjunto de... um canjinho, não é? Aí. Com várias opções, já, já vai passar na, na imagem, em que... A agrupa em seis áreas. Website, social media, redes sociais, conteúdos, vídeo, search engine marketing, que é Google ou Google Marketing, e as ferramentas de produtividade. Portanto, os 18 capítulos depois organizam-se em seis grandes áreas que é importante os negócios implementar. Qual é a ideia? Esta imagem que é que pretende uh, sensibilizar também? Para visualmente eu perceber que estar só tipo, no Instagram, no Facebook, não chega. Tem que ter outras coisas, tem que ter o site, tem que investir em Google, Portanto, tem que fazer uma estratégia diversificada. Isso nem sempre acontece nos negócios. Focam-se mais numa ferramenta. Tá. Imaginem, por exemplo, os negócios que agora dependem muito do de Facebook. Okay. E se, se por acaso o Facebook começar, de facto, a ter menos audiências, cair ainda mais, de repente o negócio fica a depender muito de uma ferramenta. Como não devemos depender muito de um fornecedor, também não devemos depender muito de uma ferramenta e diversificar. E, portanto, é, é sempre atual este tipo de, de estratégia uh, diversificada. Depois no livro tem vários modelos. Este tem aqui um dos modelos. Chamo-lhe um modelo estrutural de marketing digital de 360, se idêntico a um famoso modelo, ou, idêntico, ou, ou pelo menos a parte de organização de quadrados ou de retângulos, ao Business Model Canva, que é um modelo utilizado para negócios, para criar negócios. Em que, então aqui organiza-se numa página uh, as várias áreas em que a pessoa pode fazer um check, ou riscar ou acrescentar aquilo que vai implementar, desde a definição do projeto, o website, o conteúdo, social media, etc. Portanto é um tipo de um mapa, quase um mapa mental, da organização de ideias para, com base nisto, então partir para a implementação da estratégia. Este, normalmente, é o primeiro ponto. E o livro tem imensos modelos para ajudar a implementar. Estes modelos já foram testados com, com empresas e nas formações também. E, funciona, não é? e funcionam. E funcionam, e as pessoas podem utilizá-lo e adaptá-lo à sua realidade também. E foi esse o intuito. Por exemplo, depois daquele modelo, tem agora aqui matrizes. Imagina que tu defines para o teu negócio: queres Instagram, queres Facebook, um blog e um site e Google Marketing. Então agora vamos ter que definir prioridades de implementação, não vamos fazer tudo de uma vez. Pois. Não é? Tudo vai dar o seu trabalho e tudo vai levar tempo. Claro, Não tenhamos tempo. ilusões, exatamente. Sim, é Temos que pensar 6 a 12 pois meses é. em termos de implementação. Vai levar o seu tempo. Então, esta matriz permite que a pessoa possa assinalar com um cristo uma cruz, tipo totaloto. Não será a sorte, aqui será bem escolhido. Não é? Vai escolher quais são os itens que faz sentido. E depois, na coluna seguinte, que tem M1, M6, que pode ser o mês, mês 6 ou o momento 6, qual é a prioridade? E já aqui uma sugestão de, de um gráfico de implementação temporal. E depois tem três colunas ao lado, que é o tempo, a dificuldade e o orçamento, que são variáveis que influenciam. Está numerado de 1 a 5, aquilo que demora mais tempo, tempo ou não, aquilo que exige mais orçamento ou aquilo que é mais divisão ou não. Para a empresa ponderar, em função das prioridades que tem, os recursos que tem, tomar decisões e ajustar aqui o seu cronograma. Porque isto é um cronograma de implementação. Também já o um modelo pronto, utilizado facilita imenso que era uma dificuldade que eu vi muito nas empresas, que é ficavam assustadas com tudo que tinham que fazer, assim, ok, por onde é que nós começamos? Estamos perdidos. Então ter um cronograma de implementação uh, ajuda imenso. Já levas a papinha toda feita, Está claro. Está a papinha toda feita, é mesmo, é mesmo, é mesmo é, é essa a ideia. E aqui tem um exemplo a, idêntico àquilo que tu mostraste, que é, mostraste aquele do Instagram, Sim. portanto todos os 18 capítulos têm este framework, que é esta estrutura, que resume o mais importante daquela ferramenta. Portanto, mesmo que quem só gosta de ver imagens tem estas 18 imagens, Pode, já resumo o livro, portanto, vês as 18 imagens, fica especialista. Muito já ficas com a é ideia do que é que faz. <risos> Exatamente. Então, rapidamente, uh, vemos isso. Uhum. Portanto, está mesmo preparado, por um lado, quem quiser aprofundar em detalhe, o livro tanto vai da parte estratégica, tática, como técnica de implementação. Quem quiser implementar consegue, tem os passos todos, como há pessoas que não têm interesse em implementar, querem nem saber as possibilidades. E depois, ou vão delegar na sua equipa, ou vão subcontratar, por exemplo, porque não têm tempo para implementar. Sim, este trabalho portanto, tem que ser feito por alguém especializado. Especializado. Claro. Essa pessoa, ou, ou a empresa já tem, já contratou, ou a empresa vai formar essa pessoa, uhum. ou a empresa vai subcontratar uma, um, uma, uma equipa especializada, uma empresa especializada. Será um destes cenários. E, portanto, mas consegue sempre com as propostas que têm ir um, um desses cenários. Um desses Precisamente é que têm os modelos gráficos para até ajudar a empresa saber o que é que tem há de pedir. É ajuda, claro que sim. Muitas vezes as empresas não sabem o que é que, que, de, que é devem pedir. Aqui tem outro exemplo de imagem de, de uma estrutura de como é que deve ser uma página de conversão para vendas, por exemplo. Uh, portanto, ao longo do livro vai tendo essa, essa visita guiada de moda, também não ser muito maçador para não adormecerem sim. antes de eu ler. São temas sim. técnicos, não é muito... Sim, muito, muito densos. Tem, é, e, portanto, sim, tem sim. que ter ali um bocadinho de, de desenho, sim. algo ilustrativo para, para também sim, não amassar tanto. Tem, tem, tem, tem. É, em Portugal, de uma forma geral, ainda está muita coisa para fazer no, no digital. Ainda há muitos erros básicos na maioria das empresas, uh, começando mesmo pela base, pela estratégia, pelo website, pelos conteúdos, pela estratégia de conteúdos. Muitas vezes o que as empresas fazem é vão ao Facebook ou ao Instagram e publicam o seu produto pois. e ponto final. Mas... Quando devem publicar conteúdos que interessam à sua audiência. Por acaso, isso eu também noto. É, notas que sim, são que tipicamente sei, comerciais, tipo não é? Em vez de, por exemplo,. Vamos supor que é uma marca de roupa, uhum. neste caso, por acaso, os produtos também resultam bem, também normalmente gera interação, mas também pode publicar conteúdos relacionados com o estilo de vida das pessoas que vestem aquela roupa, desde alimentação, desde truques de moda, etc. Por exemplo, na minha área, trabalho em marketing digital, uhum. em vez de estar a vender os meus serviços, devo publicar conteúdos sobre novidades do Instagram, novidades do Facebook, do marketing digital, etc. Chama a atenção, Para né? entregar Exatamente. valor e no dia que o cliente precisar de mim, uh, vai se lembrar. Portanto, é uma jogada exatamente. Isto... exatamente. É uma jogada a longo prazo. É. Como fazemos nas nossas relações profissionais, nós não, quando alguém nos apresenta, não estamos logo a vender, nos vendermos o nosso produto ou ah, serviço, apresentamos e, e portanto, e ficamos por aí. Nas redes sociais isso é um erro muito frequente, que é, estamos constantemente a querer vender. Não é que não possamos vender nas redes sociais, podemos uhum. e devemos, mas a nossa preocupação, 80% dos conteúdos deve ser entregar valor e criar relações porque são redes sociais, para criarmos relações com as pessoas, interagirmos e criar conteúdos que as pessoas possam ver, nomeadamente em vídeo ou em imagem, dependendo da área. Muito bem, Vasco. Eu acho que não tenho grande tempo contigo. Pois não, Luís? Já finalizei o meu tempo? Pois, já... F... Temos tempo? Já vamos embora. Pronto. Muito bem. Não, de quem já quiser acompanhar o, o Vasco, www.vascomarques.com, é? uh, procurar-te também para fazer estas formações, comprar o livro, mais uma vez Está mostrar. Está tudo disponível online. Tudo disponível. É pesadito, é Aquele livro de cabeceira. Então, de férias, da Páscoa, por exemplo... Férias, sim, dá estilo. Ter um livro grosso, um grosso dá estilo, não né? é? Exatamente, sim, sim. Também dá para outro... colocar um caso baixo <risos> do monitor, dá uma alturazinha. Ouviu no Fiquei... outro dia na rádio, não sei se era Vasco Palmeirinho, mas estava a dizer na rádio que normalmente, às vezes ia para, para, para uma, o Bertrand, ou o Fnac, ou o que seja, pronto, e, uh, e fazia questão de pegar nos livros mais pesados. Ok, tipo, ok, eu este, sou este é intelectual. É intelectual. Exatamente, intelectual. Exatamente. Ah. Muito bem, Vasco, foi um prazer. Obrigado, igualmente. Muito